Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sattler e é muito bom estar aqui com vocês novamente. Iniciamos nosso ano de 2021. Espero que vocês tenham sido abençoados e que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês. E nós estamos aqui no quadro, na nossa revista eletrônica, no Viva Voz. E hoje vamos falar a respeito de um curso que é ministrado pela nossa igreja, é um curso para casais, ele é chamado Casados para Sempre, e nós vamos dar alguns detalhes desse curso, porque é um curso diferente, muito diferente, uhum. muito legal, muito rico em Bíblia, e nós vamos saber um pouquinho mais com dois casais da Assembleia de Deus, o Campo de Caratinga. Com o Joás da Lilia, a Lilia do Joás, sejam bem-vindos no Obrigada. Viva Voz. Com o Ítalo da Uália e a Uália do Ítalo. É assim, não é, gente? Que os casados é assim. para sempre se apresentam. <risos> e né, sejam bem-vindos, né? Ítalo e Uália, eu falei com o Joás, não tinha falado com vocês aqui no Viva Voz. E a gente está gravando esse programa para a gente bater um papo sobre esse curso, para poder explicar para todo mundo que está nos assistindo, o que é o Casados para Sempre, o diferencial do Casados para Sempre, como que surgiu este curso e como que chegou até aqui, até nós. E para começar, Joás e Ítalo, é, vamos começar com vocês dois, eu gostaria de saber como que surgiu o Casados para Sempre, o curso Casados para Sempre, quando foi, há quanto tempo ele existe e como que chegou aqui. Olha, é, em 1982, né, o um casal americano lá de Orlando, é, Mike e Marilyn Phillips, eles é, estavam separados já e cristãos e foram buscar em Deus, né, na, na escritura é, algum algum apoio é, para aquele momento que eles estavam vivendo e decidiram é, se unir novamente, né? E, eles estavam num processo de separação. De separação. Aí isso deu origem ao MMI lá em 83, lá em maio de 1983, né, um ano depois, eles formaram a primeira turma, né, é, se chamava Nova Shalom, o curso. Nova né, Shalom. E Daí em diante, eles foram é, formando mais e mais é, turmas né, do, do, do então é, Nova Shalom né, e... A partir daí, em 86, né, 1986, alguns anos depois, né, três anos depois, um casal brasileiro, né, Haroldo e Charlotte, né, eh, se formaram com eles e começaram a traduzir o material todo, as apostilas, né, do curso de casados, do curso de noivos, depois eh, do curso Pais eh, para toda a vida. Eh, e o, o curso passou a se chamar Casados para Sempre, a partir daí, é, e lá em 92 em 1992, esse, um casal que tinha é, feito o curso com esse casal, Harold de Charlotte, é, o casal Nishimura, né, Jorge e Márcia Nishimura, eles foram é, levantados para espalhar o curso pelo Brasil todo, que de 86 até 92 funcionava em São Paulo, Só na cidade Paulo. de Pompeia. Né, é, e ficou alguns anos funcionando ali, formaram algumas turmas ali, é, e em 92, isso ganhou uma proporção nacional. Né? É, ah. a, a sede do Casados para sempre, então, passou a ser lá em São Paulo. E dali se espalhou pelo Brasil afora. Né? Hoje, depois ela foi para BH. Né? Uhum. E hoje nós temos até em Caratinga. Até <risos> Graças em Caratinga. a Deus. Ítalo, como que chegou até, nossa, até Caratinga, até o campo de Caratinga? Na verdade, o curso chegou até Caratinga. Primeiramente, né, ele chegou até Piedade de Caratinga. Nós somos natural de. moramos, residimos algum tempo em, em Piedade Caratinga. E esse curso, na verdade, ele tem, tinha, a gente tinha informação dele, né, pela minha esposa, de algum, um parente dela que já ministrava o curso, porém a gente não tinha detalhes desse curso. E quando o pastor Anacleto veio de Nova Fiburgo e chegou em Caratinga, veio com ele também o, o seus, sua filha, né, que é a Josiane e o Robson. E eles já tinham passado pelo curso, passaram algumas informações para a gente e eles já tinham é, feito esse curso e estavam rápido a ministrar esse curso. Então a gente, em piedade, foi um dos que pressionou e eles. Não, a gente quer fazer o curso, já viu falar, a gente é novo, é, um ano de casado e acho que seria interessante. E aí nós abraçamos a ideia, o pastor Anacleto abriu as portas e a Josiane, mas o Robson, é, não mediram esforço e aí implantaram a primeira turma do curso Os Casados para a piedade Caratinga. A gente fez o curso em piedade, é, alguns anos depois a gente mudou para Caratinga, e o pastor Adiel nos deu a oportunidade de ministrar o curso lá na Assembleia de Deus do bairro Santa Cruz. Lá a gente ministrou duas turmas, e formamos também um casal líder internamento que foi o Joás e a Lília, e através de Joás e a Lília o curso chegou aqui na AD Central. Na ADEC Central. Na Central. É... Aqui na DEC nós já formamos... Três turmas. Três, três turmas. E hoje, Wally, vocês estão pastoreando lá o bairro Esperança. Exatamente. Mas já são formados, fora aqui na Central, já tem, foram formadas turmas em Piedade, Caratinga. É, tem Piedade, duas turmas no bairro Santa Cruz um, e três turmas em Vargem Alegre. E pessoal, é... Agora nós vamos entrar em detalhes um pouquinho do curso, como que funciona. Eu fiz essa última turma, a nossa uhum. formatura foi no finalzinho de dezembro de 2020, eu participei. É, e depois eu vou dar o meu testemunho, vou falar um pouquinho para vocês, porque qual que é o diferencial desse curso. Porque quando nos convidaram, eu e meu marido, eu, são 13 semanas, eu pensei se uma vez por semana... Mas eu pensei, é muito tempo, e tinha que ter um compromisso, porque não se pode faltar, porque uma aula complementa a outra, é isso, Exatamente. né? Eu falei, Léo, mas 13 semanas é muito tempo, <risos> e nessa correria que a gente vive, aí por fim o Léo, mas ele quis fazer, eu falei, não, então vamos fazer. E eu pensei assim, ah, eu vou dar conta desse curso, meu Deus, eu não, eu não aguento palestra motivacional, não. E na minha cabeça era um curso, motivacional, aquelas palestras, e eu fiquei totalmente surpresa porque não era nada disso. Ele é totalmente bíblico, ele é todo baseado na palavra de Deus. Não tem nada de motivacional, é muito bíblico, então aquilo penetra na gente mesmo e te chama atenção porque você precisa, corrige onde você precisa e você aprende e aprofunda mais e mais. É, agora eu vou parar de falar, né? Eu, eu, eu, eu vou perguntar pra é, você. Então, eu já dei, são 13 semanas, né, Lília? Isso. 13 semanas. 14 com a formatura, né? Que também é contado como aula. E como que essas 13 semanas, cada aula é ministrado um tema? Isso, cada aula é ministrado um tema e um vai complementando o outro, né? Um vai complementando Isso. o outro. Esses temas, como o Joás disse, esse casal, né, que iniciou esse curso, esse casal norte-americano, eles têm. Eles basearam tudo na palavra. Tudo na palavra. Você viu lá que a lição, né? É. As lições todas têm os tópicos, né? Os, é, dizendo onde está o, o capítulo da Bíblia, onde está escrito o versículo, tudo direitinho, de acordo com o tema da lição. Com o tema da lição. E esses. Aqui quando. Se você vai ser um casal, professor, depois. Primeiro você tem que passar pelo curso, pelo processo do curso Exato. e depois ser líder em treinamento. Sim. Primeiro você passa pelo o curso, faz o curso né, como aluno e depois você vai acompanhar uma nova turma e você vai ser o líder em treinamento. Né? Você vai passar por toda a metodologia do curso, como ele funciona, qual é a dinâmica do curso, o, o que é respeitado pela orientação da central do curso, né, para que você tenha uma autonomia para poder ministrar o curso. E Joás e Lilia, quem pode fazer o curso? Lógico que são casados, São casais casados. Mas só os membros da Assembleia ou o curso está aberto para outros casais? Outros casais. Qualquer. Casais casados de, de qualquer religião, de qualquer idade, sendo casado. Pode fazer o curso? Pode. <risos> Na verdade, não leva uma placa de igreja, ela é nacional, né? É verdade. Então, uhum. qualquer qualquer linha religiosa... Ele pode fazer o curso, né? independente é, que tipo de, de crença da pessoa, ele pode vir fazer o curso. Aí ele tá, ele tem que entender que ele vai aprender a palavra de Deus, que é a verdade que nós acreditamos que transforma e que liberta vidas. Isso é verdade. E outra pergunta, aí e Wália: é, agora, quem vem fazer o curso precisa só aquele casal que está com um problema sério no casamento? de forma alguma não é, é, nós fizemos nós tínhamos um ano de casados é, a gente brinca que foi como uma vacina tipo a gente fez como uma forma de prevenção prevenção exatamente então para gente foi muito bom acredito que nós não passamos por diversos problemas porque quando chegava a gente já tinha a orientação de quando a gente fez o curso é, e Aquele casal que precisa melhorar, que está tendo problema, ele deve vir, assim como pessoas, como era no nosso caso, quando a gente fez a primeira vez. É, e eu acredito que né, não existe perfeição em um casamento, existe cada dia você procurar viver bem, trabalhar para fazer o seu esposo feliz, a sua esposa feliz, então assim, o curso, tudo que você vai aprender ali, você vai colocar, colocando em prática, você vai melhorar cada vez mais o seu relacionamento. E é, é, eu até fiz essa pergunta porque às vezes as pessoas falam assim um curso para casais já acha que é algum casal que está assim com um problema muito sério quase se separando e não é não não é só para isso exatamente é então, uma forma de prevenção com também, certeza de você saber como aplicar aquele que Deus determinou exatamente como lidar com o problema antes mesmo desse problema é. chegar até o seu lar né e pôr em prática, né? Exato. Porque uma coisa é saber, outra coisa é a gente coisa é você praticar. praticar. que são bem coisas diferentes, e, né? E <risos> o que a Bíblia ensina, né? o curso é dentro da Bíblia, nós sabemos que a Bíblia ensina, o Evangelho é uma prática, né? Ele é uma prática. Tem que praticar. Então você aprendendo com a Bíblia, você aprende práticas que a Bíblia ensina sobre relacionamento, que muitas das vezes a gente não aprendeu com a tradição, a gente não aprendeu com pais, avós. É verdade. A gente aprendeu uma tradição e não aprendeu uma verdade bíblica. Então é o choque da realidade, da humanidade hoje é essa. Né? As pessoas aprenderam com a tradição. E na verdade, o que a Bíblia ensina? O que Deus tem para a gente é muito além do que a tradição nos oferece. Então a gente tem o que a gente está fazendo? A gente está, um termo muito usado hoje, a gente está cavando né, o que Deus tem para a gente, para a gente viver bem, desfrutar do melhor da terra que Deus prometeu para a gente. E isso é dentro do nosso lar. É verdade. É verdade. E, e, pessoal, assim, quando a gente vai aprofundando nas lições, tem muita coisa profunda e maravilhosa, né? E quebra muito tabu, né? Tabu. Que as pessoas ligam uhum. é, a, a ser cristão, a estar também né numa igreja, quebra muito tabu, porque você vê realmente o que Deus quer e o que Ele tem para um casal que anda de acordo com os, princípio, que anda de acordo com os princípios dele. É, o Joás e Lilia... E o custo? Esse curso tem algum custo para o casal que pretende fazer? É, o único custo é, é a apostila o material. A posti... Gente, a apostila. Porque não é muito caro, não é, muito, não é um investimento hum. assim. Em, em, o custo-benefício é muito. É muito. A apostila é essa aqui. Isso. Isso. E essa apostila é uma por. Casal. Por casal, é. né? É uma por casal. Qual que é o custo? O valor, assim, vamos falar o valor que foi da última turma que a gente não sabe se vai ser atualizado. 50 reais, né? 50 uhum. reais. Esse, esse é o custo, né, gente? Do é curso. Um. O único custo. Na verdade, a gente nem usa o termo custo, custo. nem investimento. É o né? investimento. É, é o investimento. Então, é 50 reais. E precisa, para fazer o curso, além desse material, fazer uma pré-matrícula, assim. Isso. Sim. A inscrição, né? A inscrição. É. O, o curso, o curso é, dá uma instrução de que o casal que vai fazer o curso, ele é, precisa participar de, pelo menos, uma formatura. Né? É, hum. Para ele conhecer como... como é, mais ou menos, a formatura é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, falando é do curso. Né? Para ele conhecer como que o curso funciona, o que, que é, do que, que se trata. Né? É, e com essas informações, ele... É, esse casal decidir fazer o curso, é importante que o casal esteja disposto mesmo a fazer. Né? Disposto a fazer, com o coração aberto, isso. né? E a formatura, igual você falou, fala, ah, é importante participar para saber das informações, mas é isso que nós estamos fazendo aqui também, né? exato Na formatura você vai ouvir mais testemunhos. Isso. Exatamente. Então, na verdade, quem está nos ouvindo, né já pode já pode fazer a sua inscrição <risos> e participar do curso. Aqui, Provavelmente em, em março, né, já vai, ah, é. vamos abrir novas turmas. É importante falar, Carol, que nós somos é, ligados a essa sede em BH, somos autorizados ah, para estarmos ministrando esse curso, e que é, a partir do momento que a gente monta uma turma, a gente tem que registrar essa turma lá, lá na central. Olha, nós vamos voltar nesse assunto. Daqui tá um joia, minutinho, tá que joia. nós vamos para um breve intervalo, e já já a gente volta dando essas informações, tá ok? Bom. Até daqui a pouco.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 voltamos e vamos continuar com a Waila, né? A Waila estava explicando que esse curso ele é ligado também à Central lá de Belo Horizonte. Isso. Como o Joás explicou, a sede do Casados para Sempre no Brasil é em BH. Então, nós temos autorização para ministrar esse curso e aí a gente precisa, toda turma, a gente precisa cadastrar essa turma lá na sede e durante o período que a gente passa com os casais, eles também fazem propósitos de oração para esses casais assim como também a gente tem casais que a gente escolhe, né, pessoas que a gente escolhe é, enquanto líderes da turma para estarem intercedendo por esses casais uhum. durante todo o curso. E durante o curso a gente tem que prestar relatórios de como estão, como né, estão sendo as aulas para a sede lá em BH. Então é tudo monitorado, né? Gente? Exato. É tudo tem muito é feito com muito cuidado, com muito rigor. Muito sério, né? Muito sério. E... Agora, novas turmas. Vamos lá, Lília. Quando que iniciaremos novas turmas? Já estamos com turmas aí já iniciadas ou não? Conta então, pra gente. A gente está pretendendo em março, né? A gente ainda não vamos ver com o pastor direitinho. Mas, assim, é, esse curso pra mim é maravilhoso em questão, assim, eu gosto muito de falar disso, né? Que é uma chamada que arde no meu coração Muito, muito forte uhum. Tava até falando Joás, essa semana a gente passou na porta da igreja Ai assim, ah, Joás, saudade do curso Porque são semanas que a gente passa ali E a gente, além de criar laços de amizade né Carol é Que é muito bom, aquela né, harmonia ali Entre a gente, a gente também Tá aprendendo mais a palavra de Deus, cada turma A gente, quanto líderes, né, também aprendemos Com eles, uhum. né, com os alunos E a nossa maior alegria É ver a evolução Dos casais, sabe, como que Deus tem trabalhado Tem casal que nas primeiras aulas já a gente já está vendo resultado, tem casal que é mais para finalzinho, mas a gente vê que Deus trabalha nos casamentos, entendeu? Até mesmo aqueles casamentos que não tem nada em vista para que possa melhorar, né? Mas que o Senhor trabalha uhum. e pode estar tá trabalhando muito mais na vida dos casais, a gente tem visto isso. Então, isso motiva muito a gente a, a cada dia, querer fazer até dois por ano, mas é, é meio pesado, né? A gente tem dar uma reciclada nas, nas ideias e a gente está pretendendo começar em março, se, por permissão de Deus. é. E a, e a turma, vão ser abertas turmas na, na, aqui na, no Tempo Central. Aonde mais vocês estão pretendendo instalar turmas, <risos> que tem professores preparados? Eu sei que a ideia é Na verdade, é a ideia é expandir. É, uma, é expandir esse curso. É até uma ideia, é um sonho, na verdade, é um sonho nosso, é verdade. né? Que a gente agora ganhou força junto com o nosso pastor presidente, pastor Eliseu. E ele está com esse pensamento de expandir esse curso, as demais os demais campos aonde a Assembleia tem igreja tem trabalhado é né então a ideia é essa né a gente formar casais e para que a gente atinja o máximo de cidades possíveis o máximo de casas de lares possíveis né? com a ministração da palavra de Deus em né? concursos casados para sempre eu sei que nós já temos alguns líderes né que já estão aptos para uhum para executar o curso em algumas igrejas e agora é só pôr foi foi em prática, mesmo. que foi em nós vamos foi março. O momento da expansão da do Casados para Sempre. Realmente, né o ano que passou, o ano de 2020, esse ano nós tivemos, né, os <risos> complicou contratempos. os contratempos. E acho que isso também, né, para instalar os cursos e outros, dificultou um pouco. Na verdade, Carol, eu fiquei até surpresa, porque foi um ano difícil, foi. Mas foi o um ano que a gente formou duas turmas. Então, três sim eu fui... é, minto. Três turmas. Então, assim, e um ano difícil. Sim. Né? Pra glória de Deus. E eu fiquei assim, falei, ah, não, a glória a é Deus. Formamos três turmas num ano tão difícil. E o senhor tem abençoado, graças a Deus. Três turmas e mais líderes em treinamento, Mais líderes né? em treinamento. E agora estão aptos, aptos para a administrar E podemos ter, então, mais turmas ainda. Isso. É, isso. O, o curso ele não, é, tem um número máximo de casais, né, para cada turma, que são cinco. Então, por isso a importância de termos mais líderes, por isso que essa expansão, né, como o Ítalo estava explicando, de estar expandindo para o campo de Caratinga, porque aí cada um pode ir e montar na sua região. Porque não, não tem como a gente pegar muitos casais ao mesmo tempo. Porque para cada turma são cinco casais somente. Só cinco casais para cada turma. Exatamente. E pode ter um líder em, em, em treinamento. Em treinamento. Exato. Então aí é um número persi... limitado mesmo por turma. Exatamente. Até ia fazer essa pergunta. O respondeu aí. Então, muito bom. E outra coisa. É, quando se inicia a turma, as pessoas podem vir, eu sei que a gente pega tanta intimidade, né? Todo mundo conta as suas coisas, seus problemas, e tudo fica ali. Fica ali. É, Entre e... a turma, isso é muito explicado e falado. É, antes da, da primeira aula, a gente tem uma aula inaugural, né? E as, nessa aula a gente passa todo o termo de compromisso. E também a gente fica é, à disposição, até mesmo... É, alguns pastores também, para estarem conversando com algum casal que sempre que termina aquela aula quer conversar né, separadamente. Então a gente tem aí essa, esse apoio também, né? Joás, Ito e Lilian dos pastores também, nos auxiliando. Tem assuntos que são mais sensíveis, né, mais particulares. Mais particulares. É, e... Pode ser o caso de chamar um líder, chamar um pastor e conversar junto. Tem todo esse apoio por trás Sim. também. Na verdade, a gente pede até essa, essa questão de reservar o que se, que se trata é, no grupo, é, é, a, às vezes a pessoa até assusta, mas como é que não, não se pode passar o que tem no curso? Então, tem algo de errado? Na verdade, você está se tratando com casais. Então, a, a pessoas se abrem. Uhum. E aí você tem que preservar a, a vida, né? A comunhão. E até mesmo, porque todo material que a gente utiliza, né, amor, ele é um material que, no próximo curso a gente vai utilizar. Então, as dinâmicas, a apostila, então, é, não somente de, desse desse diálogo que tem entre os casais, mas também da, da, do que é, como é trabalhado as lições, porque senão quando a pessoa for fazer na, na sua vez, já vai ter, ah, faz essa dinâmica, já vai saber como que funciona. Então, a gente pede mesmo, tem um termo confidencial, vamos dizer assim, para tudo, tanto para o material, tanto quanto para as dinâmicas, para quando for a oportunidade daquele casal de estar fazendo, ser novidade para eles, né? E ser novidade também, né? Uma coisa é quando a pessoa já está apta para administrar aquele curso, né? A pessoa que também recebe, se não for para uma pessoa que não esteja apta, Exato. pode receber de maneiras diferentes. É porque existe toda uma dinâmica do curso, né? Uma, ela existe, existe uma forma de você aplicar esse curso. Então, assim, no início a gente já disse que uma disciplina complementa uma outra, uma aula complementa uma outra. Então, assim, se a pessoa pegar um conteúdo e passar ele é, de uma forma Nada, né? errada ou... Aleatória. Aleatória, né? talvez ele não surja algum efeito, né? É, porque existe toda essa dinâmica psicológica de trabalhar, né? a didática do curso para a gente trabalhar com os casais. Então é por isso que a gente pede... Que o curso pede que se preserve né, na entrega o seu modelo original de trabalho. Isso é muito bom. E, e depois também, né, no final, depois tem vários testemunhos. Aí todo mundo conta e já não tem problema. né. Nós tivemos testemunhos nessa turma de casal que estava separado, né, praticamente. Né? Eu posso falar porque foi um testemunho que daí depois foi dado na formatura para várias uhum. pessoas e que foi restaurado, né? E foi muito lindo. E real, e realmente se a gente conhecia a história, sabia mesmo que aquilo estava acontecendo. E é muito bom, né, ver isto. E eu posso, ah, vamos passar as informações, vamos deixar o telefone para quem, casal que tiver interessado no curso, já pode ligar, pode deixar seu nome, seu contato, que quando iniciar outra turma, vocês entram em contato. Não entro, Lília, não é assim? Isso. Aqui o telefone é o 3321 3951, a Dani depois põe para nós também na tela, né Dani? E vocês podem ligar aqui se vocês tiverem interesse e deixar o nome o contato de vocês, que quando iniciar a outra turma, os líderes vão entrar em contato, né? Para ver se vocês realmente têm interesse, o dia que vai ser, quando vai começar. E agora, vamos lá, esse o casados para sempre, ele tem mais duas linhas. No começo, o Joás até falou, né, Joás? Tem o One, curso para noivos, e os pais para, para toda a vida. Esse ainda não iniciou, não tinha nenhuma turma aqui no campo de caratinga, não. Mas oh, em breve Deus. vai ter. Vai ter. Em breve vai ter, por esse quê? Porque é um, esse é um sonho nosso, né? Tanto o curso de pais para toda a vida, né? Todos os pais eles precisam de aprender, né? Sabemos que não é fácil a, a dinâmica de educar um filho, né? E curso para noivos, né? Que é um preparatório, né? Casais procuram, já procurou eu, minha esposa, para adquirir conhecimento, né? Mas a gente não tem um, um curso a gente não ideal. Tá liberado ainda. Mas né? o, o MMI, né? que é toda a equipe do curso Casados para Sempre, eles têm essa formação. E a gente está buscando essa formação. E se Deus quiser, mais março, tardar, março, a gente, a gente já, a gente já vai estar autorizado. preparados também para... Ministrar no mínimo o ano o o o é de, de noivos. Então vocês já estão indo fazer essa formação por esses dias, para esse curso de noivos. Se Deus quiser. É. É, realmente, o curso de noivos ele é muito importante, né? Porque tem um pastor que eu vejo, né, ele fala muito uma coisa e eu acho que é verdade: que o, o divórcio ele começa no namoro. E talvez se a gente tivesse mais preparo. mais preparo, mais informações, a gente poderia evitar muitas coisas, né? Então é, é muito, muito interessante mesmo. E vocês também já. Vocês vão fazer esse primeiro, esse treinamento para ser líderes do ano. Isso. E depois o dos pais. Dos pais. Que eu acredito que vai ser um atrás do outro. Em <risos> <Com risos> no nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? É um desejo do nosso coração, né, Lília? Não é? no. E no começo aqui, nós vamos deixar depois um vídeo institucional. Uhum. que explica também, né, mais detalhes. Joás, no começo você falou que o curso era Shalom, como que era o nome? Nova Shalom. Nova Shalom. <risos> Fala para o pessoal, o que, que significa Shalom? Shalom é uma palavra para paz, né, mas é, uma, é a paz, assim, é a paz de Deus, né, aquela paz que não dá para entender. Aquela paz né? diferente, né? É, você está numa situação onde onde não, não dá para ter paz, não, não tem como ter paz no meio daquilo tudo, mas você tem, porque a paz de Deus é o xalão. Aquela né? que excede todo isso. entendimento. Esse que é Esse. o Shalom gente. O primeiro nome do casado foi bem né, propício, né? e é isso aí mesmo. É, e o, os, os líderes, né? Os, o casal fundador, eles têm uma, uma máxima que eu acho muito top. assim, né? Não existe casamento tão ruim que Deus não possa restaurar. Assim como não existe casamento tão bom que Deus não possa melhorar. Melhorar. Olha que coisa, né? É, e eles têm essa visão de, de lares, farol, né? Centrais elétricas espalhadas pelo mundo afora, que já está acontecendo. Eles tiveram essa visão lá em 82, no finalzinho do ano. né? É, começaram o, o, o casados logo em seguida. E hoje o casados para sempre já está no mundo inteiro. Né? vários países do mundo têm vários casais, vários líderes é, e está acontecendo esses lares farol estão é, iluminando aí cidades inteiras aí graças a Deus então um lar farol é aquilo mesmo para que que serve um farol é para iluminar o barco chegar na, né, na praia à noite para ele não bater em nada é isso também um, um lar é. farol é, o, esse curso ele funciona o Ítalo falou isso né ele funciona é, é, como uma prevenção, né? Uma prevenção de... Pode vir algo ruim ali na frente, mas eu já estou preparado. Eu vou encarar Exato. de frente, não vou correr, não vou ficar com medo. Vou encarar porque eu já sei como é que... Tá iluminado. Como lidar com aquilo, né? O farol já ilumina... A luz já iluminou. Você já foi lá, você já hum. conseguiu enxergar lá na frente. É. E a central elétrica? É. A central elétrica, né? A central elétrica, se você olhar na... É o... A central de distribuição, né? Pega uma central, ela vai distribuir energia para toda uma cidade, né? E a gente quer fazer aqui de Caratinga uma central elétrica, né? É a DEC Central como uma central elétrica, onde casais vão inflamar Caratinga com o poder da palavra de Deus, ministrando a casais. Então, esse é o objetivo da central elétrica. A gente vai ramificar isso. A gente vai alcançar o máximo de lares possíveis através da ministração da palavra, né? Onde luzes, ela serão instalados nos bairros, né? A palavra de Deus está acesa dentro das casas, nos né? Lares. Não só reservada a um, a um grupo pequeno de pessoas, mas a intenção é alcançar, se possível, todos, né? Com a palavra de Deus. Porque, na verdade, é o seguinte, a gente acha que sabe muita coisa, né? Quando você vai pegar a Bíblia, você sente que você não sabe nada. É preciso você se render diante das Escrituras Sagradas, que ela é profunda. Né, para as nossas vidas. É igual um versículo, a gente lê um versículo, a gente pensa assim, nossa, aí você lê ele mais cinco vezes, cada vez você aprende outra coisa, né? outra coisa nova aquilo vai falando com você. É, nós não temos mais tempo, né? quero agradecer a participação do Joás, da Lília, da Lília do Joás, da oalha do Ítalo, do Ítalo da Oália. Nós agradecemos. Obrigada. Espero que vocês também tenham né, recebido essas informações se vocês tiverem interesse, entre em contato para mais esclarecimentos, para deixar o nome de vocês, que eles depois vão entrar em contato quando iniciar as novas turmas. Que Deus os abençoe, fiquem com Deus, até o próximo programa. E eu vou pedir cada um para deixar né, um recadinho para vocês, cada, cada casal aqui deixar um recadinho para vocês que estão em casa rapidinho. A gente quer falar assim, né? Estou falando do seu nome. É? A gente quer falar assim, de quer agradecer, né, pela oportunidade de estar falando de uma coisa que a gente ama tanto que é o curso e dizer para você que tiver a oportunidade de fazer, não perca essa oportunidade porque vocês vão ver como que Deus transforma e como a palavra do Senhor tem poder no casamento de vocês, na vida de vocês. Bom, para nós o que eu sempre falo com os alunos, né? Sempre falo com os casais é que o nosso inimigo não é o nosso esposo. O inimigo do esposo não é a esposa, né? Nós temos que ser companheiros, nós temos que unir as nossas forças para a gente combater o inimigo das nossas almas. Então assim, se você tiver a oportunidade, faça o curso, procure mais informações, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua família. A família foi criada por Deus para desfrutar plenamente de paz, harmonia, comunhão e amor. Devido à dureza de coração do ser humano, o modelo bíblico de família, aos poucos, vem sendo substituído, resultando na degeneração da estrutura familiar. O desvio do padrão bíblico de família está gerando muitas crises e a sociedade colhe os males como violência, brigas, adultério, drogas e a ausência dos pais na criação dos filhos. Os números oficiais revelam dados alarmantes no crescimento do número de divórcios em todo o mundo. Por uma questão cultural, as pessoas não buscam a preparação para o casamento e imaginam que o tempo fará o papel que cabe ao casal e tudo ficará bem naturalmente. Onde estão as respostas para um relacionamento familiar feliz, edificante, agradável e próspero? A resposta para a família bem-estruturada está na Palavra de Deus. Ela é a fonte original para podermos ter um bom relacionamento familiar e acesso ao Seu Criador, Deus. A única instituição na face da Terra capaz de mudar o quadro das famílias é a Igreja de Jesus Cristo, porque detém o conhecimento da Palavra da Verdade. E cabe à Igreja de Jesus Cristo a fundamental missão, lutar pelas famílias em nome de Jesus. Nos últimos anos, houve um despertamento das igrejas evangélicas no Brasil nos assuntos relacionados às famílias. Mas esse percentual ainda é muito pequeno. Por isso a importância de estabelecer o ministério com famílias fortes nas igrejas. Visando auxiliar a igreja nesta missão é que surgiu no Brasil a partir de 1992 o ministério Casados para Sempre. No outono de 1982, nos Estados Unidos, o casal Mike e Marilyn Phillips buscavam a restauração do seu próprio casamento. Movidos pelo desejo de reconciliação, buscaram na palavra de Deus a profundidade do relacionamento em Cristo e receberam a visão de Deus, estabelecer ao redor do mundo lares cristãos como centrais elétricas sob o Senhorio de Jesus Cristo. Os lares seriam faróis, luzes para o mundo perdido e oásis de paz em suas próprias vizinhanças, ministrando salvação, cura e libertação que somente em Jesus Cristo podem ser encontradas. Com a experiência da restauração pessoal pelo poder da Palavra de Deus, o casal Mike e Marilyn Phillips iniciaram em maio de 1983 o primeiro grupo do Casados para Sempre nos Estados Unidos. Em 1986 chega ao Brasil o Casados para Sempre, pelas mãos do pastor Haroldo e Charlotte Silva. Com essa iniciativa, o casal de pastores ministra o curso para diversos grupos no estado de São Paulo, restaurando e solidificando relacionamentos pela graça de Deus. Em abril de 1992, nos Estados Unidos, o pastor Haroldo e Charlotte, juntos com o casal fundador do curso, Mike Merlin, ungiram o casal de pastores, Jorge e Márcia Nishimura como diretores nacionais do curso Casados para Sempre no Brasil. Iniciava então um árduo trabalho de produção manual de apostilas, seminários na Casa dos Pastores, a participação da família e de igrejas no apoio para a implantação do Ministério. O curso Casados para Sempre começa a ser conhecido por outras cidades fora de São Paulo, e amplia a necessidade de manter uma estrutura administrativa e organizacional para atender a demanda. Com cerca de 2.100 grupos já implantados no Brasil, em julho de 2000 são ungidos diretores nacionais o casal Gessé e Sueli Oliveira. Com a ampliação do número de grupos e igrejas atendidas, no ano de 2006, o Ministério transfere sua sede Administrativa de Pompeia, São Paulo, para a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Olá, a paz do Senhor! Eu quero ler com você, que está escrito na Palavra de Deus,